Projetos de preservação e restauração ambiental na Amazônia e no Cerrado são cancelados por falta de autorização emitida pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Segundo a ONG, que administra os recursos do Fundo Amazônia, exigências incomuns atrasam os processos, impedindo o financiamento. Projetos como a restauração florestal do povo Capó no Maranhão ou do incremento da cadeia de castanha do povo Zoró no Pará são financiados pelo Fundo Amazônia, Formado por recursos estrangeiros. Orçados em mais de um milhão e meio de reais, os sete projetos foram selecionados pelo Fundo para a Promoção de Paisagens Produtivas Ecossociais. É a primeira vez que o fundo cancela o incentivo às ações de preservação por causa da não obtenção de um documento que a FUNAI há até pouco tempo expedia em poucas semanas. As áreas afetadas estão principalmente nos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. São regiões do Cerrado e da Amazônia atingidas por desmatamento e invasões. Oito povos de nove terras indígenas que representam mais de 800 famílias deixarão de ser beneficiados diretamente. Esses São projetos de organizações comunitárias indígenas que tem toda uma finalidade não só produtiva, né, muitas vezes social e cultural também. Então, muitas famílias indígenas são impedidas né, de, de receber esses recursos para produzir, para conservar seus territórios, para proteger seus territórios, a trabalhar de acordo com a sua cultura. Com recursos do Fundo Amazônia, o PPP-ECOS já apoiou 88 projetos desde 2013. O ISPN afirma que a exigência da anuência da FUNAI fere a autonomia e reconhecimento à autodeterminação dos povos garantidos na Constituição Federal de 1988. Então o sexto edital que a gente lança com recursos do Fundo Amazônia, os outros cinco a gente teve sempre as anuências da, da FUNAI e, dessa vez, quase um ano depois, né, teve que cancelar os projetos porque não tem mais tempo hábil de executá-los. A FUNAI afirmou que o Instituto Sociedade, População e Natureza, que pediu a carta de anuência para encaminhar o financiamento aos projetos, não apresentou os detalhes técnicos dos projetos, nem os relatórios de projetos já realizados, que são documentos exigidos para a liberação. A ISPN afirma que a documentação tramitou mais de 200 vezes entre a ONG e a FUNAI e que as exigências foram atendidas.